Michel Bolsonaro tá sendo cotada a presidência em 2026. Aqui é o editor do Pedro Tatagiri. A notícia tá saindo meio tarde, mas isso se deve ao fato de eu ser muito burro e ter esquecido de editar esse vídeo. Desculpa por ser homem. Pelo PL de Valdemar da Costa Neto. Né? O Valdemar vendo que o Bolsonaro tá deprimido, tá desanimado, que não vai fazer um trabalho de oposição. Aliás, é o que a gente já tá vendo, né? Cadê o Bolsonaro, né? o grande antipetista durante todo esse período? Durante todo esse trabalho de oposição, durante todo esse desastre de governo petista que a gente está vendo no início do mandato. Cadê, aliás? os bolsonaristas sumiram, desapareceram. Né? Aliás, meu trabalho né, de representações, de ações judiciais, de projetos de decreto legislativo, de projetos de lei, já tem ganhado destaque. E mais, a Advocacia Geral da União já disse que está analisando a minha representação contra o ex-presidente... Contra o ex-presidente! Contra o presidente Lula, né? por mentir, por falar em golpe de Estado e por falar que largou o governo com 11 milhões e 200 mil pessoas é... aliás, por falar que tinha zero de fome e ter deixado 11 milhões e 200 mil pessoas com fome. Antes de continuar esse vídeo, claro, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações. Vamos bater um milhão no Instagram, estamos crescendo aí praticamente mil todos os dias se inscreva também no Clube MBL e também no nosso game aí, o Gado Combate, é só você clicar o link na descrição que você vai saber mais sobre esse jogo de cartas que a gente tá fazendo. Pois muito bem, vem a omissão de Jair Bolsonaro o Valdemar está pensando seriamente em lançar a Michele Bolsonaro como presidente da república agora vocês imaginem se o próprio Bolsonaro teve lá 30 anos de parlamento foi esse absoluto desastre na presidência da república, abriu um vácuo de poder nunca antes visto na história do país que foi ocupado com um orçamento secreto que aliás, vamos lembrar né? O Bolsonaro dizia que não tinha nada a ver com orçamento secreto, mas no final do ano ano, como o Lira tava usando o orçamento secreto para negociar a PEC do Lula, né, a PEC argentina, aí o Bolsonaro suspendeu o pagamento do orçamento secreto, peraí ele não podia fazer nada, mas de repente, pôde fazer de repente conseguiu suspender o pagamento, pois muito bem, né se o Bolsonaro, com toda essa carga esse histórico de parlamento, foi esse desastre imagine a Michele Bolsonaro meu Deus do céu, Michele Bolsonaro tem absolutamente experiência e capacidade nenhuma, né, o fato de né? acho que o segundo maior partido do país cogitar lançar uma pessoa tão despreparada quanto Michele Bolsonaro à presidência já é assustador e já é sintomático, né? Já mostra muito do que, que a gente está é, vivendo hoje, né? Para além disso, a principal proposta, a principal âncora o né, principal a aposta do governo Lula e do Haddad Que tem sido uma reforma tributária Não está caminhando Não tivemos um texto até agora Não tivemos uma diretriz até agora Lula diz uma coisa sobre economia Haddad diz outra coisa sobre economia O que significa investimento zero no nosso país Taxa de juros continua estourada A gente tem 200 milhões de rombo da PEC Argentina 200 bilhões de rombo da PEC Argentina Mais 255 bilhões de rombo de PEC Kamikaze e outros medidas do governo Bolsonaro, são 450 bi, e aí o Haddad, eu já falei aqui do pacote dele, que ele apresentou até agora, que não é reforma tributária, por enquanto, são 180 bi de aumento de imposto na prática e 20 bi de corte de gasto, sendo que tudo isso tá superestimado, né? Mesmo que ele consiga fazer tudo isso, ainda assim ele não vai conseguir esse resultado. Então, é isso, gente. A gente segue no nosso trabalho firme de oposição, beleza, gente? Um abraço e até mais. O capeta já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 Eu acho que era muito jovem para é, perder o pai. <risos>